Hey guys, how's it going? E olha só, hoje a gente entra num dos pontos mais importantes aqui do nosso curso de gramática essencial, onde eu sei que a maioria dos alunos tem dúvida, ele evolui, progride, mas ainda continua naquela, naquele passe parece que não aprende, não sai desse ponto, que é aprender a utilizar o Simple Pass. Quando utilizar, como utilizar, qual é a regrinha que aplica, verbo regular, verbo irregular, afirmação, interrogação, negação, enfim. Então essa é a primeira aula de uma série de três aulas, em que eu vou explicar esse detalhe, de uma forma bastante detalhada, com bastante explicação, para que você consiga realmente aprender e entender. Mas lembre-se que é importante que você pratique. Então aqui durante a nossa aula, não só essa aula, mas as demais, você vai ter atividades para você fazer. Nesse ponto é muito importante que você dê pausa que você responda, depois volte a dar play para conferir a sua resposta. Mesmo que você já estudou o Simple Past, é interessante você assistir essa aula de novo, porque ou vai funcionar como uma revisão, ou ela vai te mostrar, talvez eu explique alguma coisa de uma forma diferente do seu professor, ou eu trago algum exemplo que talvez você ainda não tenha observado, que você não tenha notado, enfim. Então eu acho que é, ver um conteúdo, é, nunca é demais você rever um conteúdo, sabe? Então é, cada dessa forma, como algo que... que Talvez você já tenha visto, mas que pode trazer elementos novos para o seu aprendizado e realmente garantir que você aprenda e domine esse conteúdo. Até porque Simple Pass é provavelmente um dos tempos verbais mais usados em inglês, um dos mais importantes. Beleza? Lembrando que no final da aula também tem arquivo em PDF, MP3, para você poder baixar e praticar ainda mais. Então, bora começar a nossa aula. Música Bem, vamos lá então. Aqui primeiro vamos, vamos falar sobre o simple past, regular verbs afirmativo Então a gente vai falar sobre o simple past, o, simple past, o passado simples é, dos verbos regulares na afirmação. tá Depois eu vou trabalhar os demais verbos. Vamos fazer igual o Jack, por partes. Okay? Então essa é a primeira parte. E aí eu trouxe essa imagem dos dois personagens falando. Né? We stayed in a hotel near the beach. E aí o rapazinho fala, I went with my family, it rains every day. Então, aqui o que você pode perceber é isso daqui, ó, o state, deixa eu subir um pouquinho mais, e depois ele fala it rains. Note aqui, o state, ele tá se, se refer, ela está se referindo ao verbo to stay, que é ficar, né? Nós ficamos em um hotel próximo à praia. E aqui, I, é, eu coloquei I rains, não, mas é it rains, it rains, está se referindo ao verbo to rain, que é chover. Ok? Então, esses dois verbos estão no passado e eu vou explicar para você como que é isso, o que, que aconteceu aqui. Bem, o interessante é o seguinte, que quando o verbo é regular, não tem segredo. A única coisa que vai acontecer, você sabe o que? É você acrescentar o "-ed", ao final dos verbos. Ok? Então, alguns exemplos de verbos regulares. Olha, eu tenho um verbo, por exemplo, to play. Ele é regular. Quando ele vai para o passado, basta acrescentar o "-ed". Tá vendo? O verbo é to play foi para o passado, acrescentou ED. Eu tenho aqui o exemplo do watch. Né? O verbo é to watch, que é assistir. Quando ele vai para o passado, fica watched. Ele ganha esse ED no final. Por exemplo, o verbo to work, que é trabalhar. Quando ele vai para o passado, ele ganha o ED. Lógico que não tem esse sinalzinho demais, tá, gente? Eu estou colocando isso aqui só para evidenciar isso daí que ele está ganhando o ED. O verbo fica na sua forma básica e acrescenta ED. Sabe o que é o mais legal de tudo? Por isso que eu sou apaixonado por, por, pelo inglês, por idiomas de modo geral, mas especificamente pelo inglês. É porque esse verbo, ele é o mesmo para todas as pessoas. Então, I watched, you watched, he watched, we watched, they watched. Ou seja, ao invés de lá no português, a gente fala eu assisti, você assistiu, ele assistiu, nós assistimos, vocês assistiram, eles assistiram. Tá vendo essas terminações? I, o an... Tudo isso não existe no inglês. Depois que você colocou o verbo no passado, que no caso é o watched, ele se torna watched para todo mundo. Isso, lembrando que isso é afirmação, tá? Depois a gente vai estudar algumas variações aí. Mas lembre-se disso. Ó, Verbo regular no passado. Opa, faltou um S no passado e na afirmação. É só acrescentar o ED para... Todas as pessoas, não tem segredo aqui, ok? Então, ó, think, complete the rule. In English, we add, em inglês, nós adicionamos o ed to the base form of regular verbs, na, na forma básica dos verbos regulares to make the simple past, ok? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que é só você acrescentar o ed aos verbos regulares, como foi o exemplo que eu dei aqui, ó. Eu dei o exemplo aqui aí que eu acho que eu voltei tudo, né? Eu dei, o exemplo do, eu, eu dei o exemplo do verbo. To play, to watch, to work. Todos eles são regulares. Nesse caso, basta que ele está o ED na sua forma base. Ok? Eu voltei tudo aqui, mas bora seguir. Beleza. Watch out. Simple past regular verbs have the same ending for all people. Foi o que eu acabei de falar. Então, passado, os verbos do passado regular, quando estão na afirmação, ele tem a mesma terminação, ele é o mesmo para todas as pessoas. Você não precisa ficar conjugando igual a gente conjuga no, eh, eh, no português. Basta você colocar o "-ed", e aí já foi conjugado para todas as pessoas. ok Lembrando que esses são os verbos regulares. Dentro dos verbos regulares, a gente tem algumas variações. A regra geral, então... É essa de você acrescentar o um ED, que eu acabei de explicar. Mas existem algumas variações dessas, dessa regra, que é o seguinte. Por exemplo, olha essa frase que eu trouxe aí. I loved the beaches in Florida. Eu amei, eu adorei as praias na Flórida. Yes, they were great. Sim, elas eram ótimas. Aqui eu trouxe, então, essas variações. Olha, observa essa primeira variação aqui. Ó. Verbs ending in é, Então, verbos terminados em E. É. Por exemplo, love. Depois eu tenho use. O que, que aconteceu com esses verbos? Olha que ele no passado. Então, o verbo é love e aí eu basta acrescentar o D. Assim como o verbo use, basta eu acrescentar o D. Vou trazer mais um exemplo. O verbo like, basta eu acrescentar o D. Ou seja, verbos regulares que são terminados em E, é, eu só preciso acrescentar o D. Porque ficaria muito esquisito, olha, se eu colocasse... Se eu aplicasse a regrinha love it, it, ficaria alguma coisa aqui, use it, tá vendo? Eu duplicaria, teria dois E dois no, no, no inglês. E a língua inglesa, se você observar, ele não é muito de repetir duas vogais, é, duas vogais, as mesmas vogais, A, A, a, a, a, a, a e, e, E, como acontece às vezes em outros idiomas. Quando você vê isso no inglês, você pode ter quase 100% de certeza que não é, que é uma palavra que veio de outro idioma, tá? Normalmente o inglês mesmo, a língua anglo-saxônica, ela não tem isso, tá? Então, por esse é um motivo meio lógico, né, para ele é, evitar colocar esse e e aí só acrescenta o b. Beleza? Agora vamos aqui, ó, o segundo a, a segunda spelling variation, ó. verbs ending with a consonant, então verbos terminados com uma consoante, mas o Y. Você tira esse Y e acrescenta o IAD. Olha aqui os exemplos que eu só Eu trouxe o exemplo do verbo study, o verbo study, e eu trouxe o verbo cry, o verbo study que é estudar, e o verbo cry que é chorar. O que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando que os verbos que são terminados em Y, e antes desse Y vem uma consoante, ou seja, aqui no verbo study, eu tenho o Y e antes dele está vindo o D, que é uma consoante. O verbo cry, ele é terminado em Y e antes dele vem o R, uma consoante. Por isso, eu tiro esse Y, ele sai o Y e aí eu acrescento IED. I, E, D. Então, eu tiro o Y, cry, sai o Y e acrescento I, E, D. Então, fica cried, studied. Okay? Basicamente, é isso que acontece. E se você observar, é, por exemplo, a gente tem o verbo play, ele é terminado no Y, só que antes dele vem o quê? Uma vogal. Então, eu não aplico a regra. Fica, eu, não, eu, não aplico, eu não aplico a regra. Estou falando igual chinês já. Regra. Não aplica a regra, que é tirar o y, né? Então, ele fica o y ali ainda e eu aplico a regra normal, que é acrescentar é D. Alright? Então, bora continuar aqui, ó. Some verbs. Terceiro, spelling variation. Some verbs ending with vowel, plus consonant. Então, alguns verbos são terminados com vogais. Mais consoante. Nesse caso, eu dobro da consoante e acrescento é D. O que, que acontece? Alguns verbos, eles são terminados em consoante, vogal, consoante. Por exemplo, stop. Stop. Ele termina em consoante, antes dele vem uma vogal e antes dele vem uma consoante. Ok? Assim como admit. Admit. Ele é terminado em consoante, o T, tem uma vogal antes dessa consoante, o, o I, e depois eu tenho uma outra consoante antes dessa vogal, o M. Assim como prefer, prefer, mais uma vez. Então, isso aqui é o que a gente fala CVC, que são as terminações consoantes, vogais, consoantes. Então, os verbos que têm essa terminação CVC, lembra da agência de turismo, CVC? Então, verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, eu aplico uma regrinha um pouquinho diferente. Essa regra diz o seguinte, que eu vou dobrar a minha última consoante, no caso do STOP. Qual é a minha última consoante? É o P. E aí, só então, eu acrescento o ED. Ok? Então, mais um exemplo, ó, admit, admit, qual é a última consoante? É o T, eu dobro ela, acrescento ela e acrescento é D, admitted, ó, vou tirar os maisinhos aqui para ficar mais claro para você, stop it, admit it. prefer, mesma coisa, terminou em consoante, vogal, consoante, dobro minha última consoante que é o R e aí acrescento é D, preferred, ok? Então é bem simples, é só você ter atenção, é só ter atenção, consoante, vogal, consoante, você dobra esse consonante, acrescenta o ED. Right? Oh, complete the rule. We use the simple past to talk about situations that started. Nós usamos o passado, o, sim, o passado simples para falar de situações que começaram no passado and finished in the past. E terminaram no passado. Okay? Aqui é para eu poder começar a introduzir um, o present perfect. Daqui a pouco, quando a gente entrar no nível pré-intermediário, intermediário, eu vou falar sobre o present perfect. Então, aqui, é só para você lembrar, quando a gente está usando o simple past, o que aconteceu, terminou, já está lá no passado, já aconteceu no passado, não está mais acontecendo agora. Então, aconteceu, ficou lá, ok? É, não tem mais nenhuma relação agora com o presente. Então, essa, esse think é só para poder te dar essa, essa dicasinha, porque lá na frente a gente vai precisar disso quando estivermos falando sobre é, present perfect ó, oh, olha aqui, watch out, when the vowel before the consonant at the end of the verb isn't stressed, we don't double the consonants. Um, importante isso, ó, quando a vogal antes da consoante no final do verbo não é, é não é tônico, não é a sílaba forte, nós não dobramos a consoante. por exemplo, open, open, o, o verbo open, to open, abrir, é a sílaba forte, está no o oh, o oh, open Ok, não está no no, no, no, no Ezinho, né? Então por esse motivo eu não aplico essa regra de dobrar a, a consoante e está o ed, ok? Então essa regra quando a sílaba quando essa consoante que faz parte desse cvc não é atônica, não tem essa entonação, ela não você não aplica essa regra, beleza? Algo importante, como é o caso do up, né? Ele fica upand sem um o nzinho no dobrado. Então, bora praticar um pouquinho, porque esse conteúdo é muito importante, você precisa praticar. Esse é aquele momento que você dá pausa, copia as frases, busca responder do jeito que você acha que é. E aí, então, a gente volta a praticar. Beleza? Então, aqui é basicamente o que Eu tenho as sentenças e eu tenho que pegar esses verbos e colocar no passado, aplicando a regrinha que a gente sabe. né? E aí, eu vou reforçar para você. Tá vendo que eu tenho as pessoas aqui? ó, We, I, the boys, David, I, my dad, I, we... Não importa a pessoa, gente. O verbo vai ser sempre o mesmo, independente da pessoa. Você só precisa saber o spelling variation: se é terminado em Y, se é terminado em CVC, se é terminado em E. Só isso que você precisa saber, tá? Ah, porque se você descobrir qual é a regra que você aplica, vai ser o mesmo para todas as pessoas. E você sabe o que é melhor? O som é o mesmo no passado. Né? Independente se é com I, e, e, D, enfim, vai ficar sempre com o mesmo som de D no final, ou T, né? Que aí é uma coisa mais pro avançado que eu vou explicar um pouquinho. Que são é, quando tem um sonzinho de T, o D às vezes ganha um som de T. Mas, enfim, eu vou explicar isso mais lá pra frente. Beleza, então vamos ver aqui, ó. Uh, aqui no exemplo já está respondido, né? We walked to school yesterday. Como eu estou falando o walk, walk é um verbo regular, basta acrescentar o ed. Ok, ó, number one, I, alguma coisa, watch. Eu sei que o watch é um verbo regular, não, tem, não faz parte lá do grupo de spelling variations, então basta acrescentar o ed, watched, ok? Number two, the boys. The boys são eles ou elas, mas lembre-se que no passado não importa a pessoa, porque o verbo é um só para todos. Eu preciso ficar atento ao verbo, que é o verbo play. O verbo play, ele é um verbo regular, como a gente já sabe, mas ele faz parte de uma daquelas variações? Não, ele não faz. Então, é só você acrescentar é ED. Number 3, David, alguma coisa. O verbo é visit. Visit. O visit é um verbo regular. Ele faz parte de alguma daquelas variações? Vamos ver? Vamos ver. Não, ele não faz parte de nenhuma daquelas variações que a gente viu. Então, é só acrescentar e é D. Number four. I, alguma coisa, uh, study. Né? Então, o verbo é study. O study é um verbo regular. E você se lembra se ele faz parte de uma daquelas variações? Ele faz, hein? Como é que fica, então? I studied. Ele perde o Y e aí eu acrescento IED. É Por quê? Porque ele é terminado em Y e antes desse Y vem uma consoante que é o D. Number five. My dad, alguma coisa, live. Live, lembre-se que faz parte daquelas variações, hein? Ele é um verbo terminado em é. Por ser um verbo terminado em é, você só acrescenta o de. Six, I, e aí eu tenho o verbo hate. E o verbo hate é igual ao verbo live, né? Ele faz parte daquela, daquelas variações que, são termina, que é um verbo terminado em é. Basta acrescentar o de. Number seven, alguma, we, alguma coisa. O verbo é prefer. Prefer. Lembra se prefer faz parte daquele grupo de variação? Fazinho. Faz sim, né? ele é CVC, ele é terminado em consoante, o F, vogal, é e, e o outro consoante que é o R. Então, nesse caso, eu dobro a minha consoante, o R, e acrescento a D. Então, fica Preferred, que okay, é bem simples, tá, gente? Isso aqui não tem muito segredo, não. Agora, aqui, entra no ponto polêmico, é onde você vai precisar de mais atenção, você vai precisar é, aprender mais verbos, porque não é tão simples né quanto só colocar um edzinho um ied lá não aqui a gente está falando de verbos irregulares os verbos regulares são os verbos em que é, você você não pode aplicar a regrinha do ed esses verbos ele vai ter uma forma própria no passado tá e aí gente eu tenho uma lista enorme de verbos irregulares a minha dica é, você precisa aprender aquele que você vai de fato utilizar. Aqueles que são importantes para você. Eu vou colocar aqui para downloads download também, além do PDF. Vou colocar uma lista desses verbos regulares para você poder baixar. E eu quero que você selecione apenas aqueles que você vai usar, aqueles que são importantes para você. Porque se você tentar decorar tudo, eu vou, vou te falar que não vai funcionar muito bem não, tá? Então você precisa é, utilizar... Uh, é, memorizar aqueles que estão relacionados à sua rotina, ao que você faz, enfim, para poder você realmente conseguir aprender. Porque se você quiser memorizar tudo, ah, vai te dar uma dorzinha de cabeça, tá? Pelo menos nesse início. Então olha aqui a, a, a frase que eu trouxe, o diálogo. It's raining again, tá chovendo de novo. I want to live in Florida. Eu quero morar na Flórida. E aí a, a, a mocinha de roxo responde, I went there on vacation last year. Então ela fala, I went. I went, ok? Aqui, esse went, ele é o passado, do verbo to go. O verbo to go é o verbo ir. E aí ela está falando, eu fui, eu fui para lá nas minhas férias do ano passado. Ok? Então, eu sei que o verbo to go, ele é um verbo irregular. E aí, quando ele vai para o passado, ele se torna went. O bom aqui, que ele segue a mesma regra dos verbos regulares. Ou seja, ele é um só para todas as pessoas. Então, I, you, I went, you went, uh, he went, we, went, enfim. Depois que você se lembrar de qual é o verbo, como fica esse verbo no passado, você não precisa se preocupar em conjugar ele, porque ele é um só para todos. Você só tem essa preocupação uma única vez. Tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns verbos de como eles ficam nesse passado simples, tá? Não são todos, mas é só para poder a gente trabalhar um pouquinho com eles. Então, o verbo to do é o nosso verbo fazer. E aí, como que ele fica no passado? Ele se torna o did, ok? O verbo it, que é o nosso verbo comer, no passado ele fica ate. O verbo go, que eu já expliquei, é o went. O verbo make, que é o nosso fazer, que é um pouquinho diferente do do, né? Esse make está relacionado a preparo, ele se transforma em made. O read, ele fica read, ele escreve da mesma forma, só que a forma de pronunciar é diferente. Né? A forma básica dele é read, a sua forma no passado simples é read. Depois eu tenho o verbo say, que é dizer, e no passado ele fica said, ou depende do sotaque, hate, enfim, você escolhe qual sotaque você gosta mais. Depois eu tenho o verbo sing, que é cantar, e no passado ele se torna sang. Depois eu tenho o verbo take, que é tomar, aí depende muito do contexto, às vezes ele pode ter vários significados, e no passado ele se torna took. Bem, como você pode ver aqui, não tem uma regra, não tem uma lógica, não tem algo que eu posso falar, ah, vai ser assim, não. Por isso que ele é irregular, ele tem o seu próprio jeito, ele tem a sua própria forma. E aí você precisa é, observar quando você estiver lendo, quando você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, ficar atento a essas variações para então o seu cérebro ir memorizando e associando isso. Se você quiser pegar uma lista e tentar decorar, você pode, mas se você não, isso não estiver relacionado ao seu dia a dia, você vai ter dificuldade de utilizar isso depois, tá bom? Então, ó. Complete the rule. The simple past has the same ending for all people. Então, o passado simples tem a mesma terminação para todas as pessoas. Foi aquilo que eu falei. Não tem conjugação, né? Eu, ele, nós. É uma coisa só. Watch out. Irregular forms don't follow a pattern. You have to learn them. Então, aqui é o que eu acabei de falar, eles não tem um padrão para você seguir, você precisa é, descobrir um por um aí no dia a dia, no contexto, ficar atento, ok? Bora praticar um pouquinho esses verbos que a gente acabou de ver? Observa aí que eu tenho ah, esse box com os verbos go, make, put, say, see, send, when, write, e aqui eu tenho essas sentenças, essas frases, o objetivo é você pegar esses verbos que estão aqui na sua forma básica, ou seja, eles não estão conjugados, então, é colocar ele no passado aqui, de acordo com a frase que faça sentido, né? Lembrando, mais uma vez, que o bom é que ele é um só para todas as pessoas. Então, se eu descobrir que é, o verbo dizer, que é o verbo to say, é, eu, eu lembrei que ele, é o said, que ele é o said, então ele vai ser said para todas as pessoas. I said, you said, he said, ok? Vamos lá, então olha aqui, ó. imaginando que você deu pause e já copiou as frases, já respondeu e agora só está vendo a resposta? Bora continuar nossa aula. Então, number one Our team, nosso time alguma coisa? The Basketball Game, o jogo de basquete. Então, o nosso time relacionado a esses verbos: go, e, make, fazer, put, colocar, say, dizer, se, ver, sem, cantar, when, vencer, write, escrever. Qual o verbo que se relaciona mais? É o verbo when, ok? Como é que fica esse verbo no passado? Bora ver? When, ok? Então, when se torna um on. Deixa eu colocar aqui esses verbos que estão sendo trabalhados para você ir memorizando. Então, say é sad, when é long. 2. I, alguma coisa, Melissa, me at the party last night. Então, eu, alguma coisa, Melissa, me na festa ontem à noite. Eu fui, eu fiz, eu coloquei, eu disse, eu vi, eu cantei o já foi, eu escrevi, qual que se encaixa melhor nisso? Ah, provavelmente o C, não é? Então, eu sei que o C no passado é o só, é o só. Então, C no passado é o só. Número 3, David, alguma coisa, e email to his cousin Australia. Então, David, um e-mail para o primo dele na Austrália. Aí, então, o que você normalmente faz para o e-mail? Você envia você escreve, né? Como eu não tenho um verbo enviar aqui, provavelmente é o verbo write. Como é que é o verbo write no passado? Bora ver? É wrote. Wrote, ok? Number 4. I, alguma coisa desse Disney cupboard. Eu, alguma coisa, você diz no armário. Então, eu, eu, eu fui, eu fiz, eu coloquei, eu disse, eu vi, eu cantei. O que que cabe melhor aqui? Provavelmente é o put que é o verbo colocar. Como é que fica o verbo put no passado? Bora ver aqui? Fica put. Ele não sofre alteração e a pronúncia também é a mesma. Number five. The choir. O, o coral, alguma coisa. Beautifully. Então, se eu estou falando o coral, o que, que o coral faz muito bem, de forma bonita? É cantar. É o sing. Como é que fica o sing no passado? Bora ver? Same. Same. Ok? Número 6, my sister, alguma coisa, a cake, for my birthday, minha, minha irmã é, foi, fez, disse, viu, o que, que se encaixa melhor? Fez, né? então o verbo make se transforma em, bota ver aqui, made, então make se torna made. E o último, we, alguma coisa, on vacation to Rome last year. O único verbo que falta é o verbo go, que é ir, né? Então, nós fomos. Como é que fica go no passado? passado We went. We went on vacation to Rome last year. Gente, então assim, é, verbos regulares não tem regra. Ele é, por isso que ele se chama irregular. Cada verbo vai ser de um jeito. Olha aqui, ó, o que, que a gente viu. Say, said went won, see, saw, right, wrote put, sing, Put, put, sing, sang, make, made, go, and... Tá vendo? Não tem, não tem uma lógica. Você pode tentar encontrar e não tem lógica. Cada verbo é do seu jeito. Então, você precisa é, memorizar os verbos que são importantes para você. E os demais, à medida que for aparecendo, você vai aprendendo. tá? A minha dica principal é essa. Não tenta memorizar tudo de uma vez, não, que a lista é enorme. Então, baixa essa lista que eu coloquei aí. Marca aqueles, 10 mais importantes pra você. Marca os 10 mais importantes para você. Faça 10 sentenças relacionadas na afirmação, interrogação, negação. Na verdade, a gente vai ver ainda essas formas de passado nas outras, na interrogação, na negação. Mas você já pode começar a preparar isso, né? Já deixa o seu caderninho lá. começa a escrever essas frases e começa a memorizar. Memorizou essas 10? Você já consegue falar isso automaticamente? I wrote an email to my girlfriend. Eu escrevi um e-mail para a minha namorada. Então, começou a memorizar isso, já consegue falar naturalmente os verbos no passado. Você seleciona mais 10, que são 10 importantes... E continua fazendo esse processo, tá? Acho que essa é a melhor forma de você conseguir realmente memorizar e se lembrar, né? Contextualizando, falando sobre você, ok? Então é isso. Baixa o PDF, baixa o MP3, faz os exercícios, pratica. É, é, se ficou na dúvida, assiste a aula de novo. Lembra que na nossa próxima aula a gente tem mais duas aulas de Simple Past, né? Na interrogação, na negação. Depois tem Question Words com Simple Past tem um conteúdo legal, assiste essas aulas, se ficar na dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudar, alright, so see you, bye bye